E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje será dividido em duas partes, pois eu ganhei da minha amiga Carol Asman um super mega hiper presente. Ela me deu um monte de DVDs, Blu-rays, cartazes, recortes sobre filmes, além de muitos livros relacionados a cinema. E falando em Livros, ela me dedicou o primeiro livro que ela escreveu, esse aqui, pessoal. E olha só, pessoal, ela colocou ainda uma dedicatória para mim. Muito obrigado pelo carinho, Carol. Aí, ah, além disso, ela escreve contos, poemas, poesias e ainda roteiros. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos dela e o link para vocês olharem tudo pela Amazon. Tem muita coisa de graça, pessoal. E claro, vale lembrar. E um de seus contos o amor bandido foi traduzido para o espanhol no próprio site da amazon e na na espanha ficou entre os 100 mais baixados na categoria romance e no méxico pessoal chegou entre os 50 e vocês devem saber o quanto é difícil você independentemente tirar uma ideia do papel mas carol Parabéns pelo teu esforço, pela tua dedicação, pela tua paixão e muito obrigado novamente pelo super presentaço! Eu vou guardar tudo com muito carinho e cuidado e claro, eu vou compartilhar com vocês,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 apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas então vamos para Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, onde eu vou na casa da Carol buscar os DVDs. Vem comigo. E olha só a quantia de coisa que eu ganhei da Carol. Encheu esse carrinho, tenho mais essa bolsa e mais essa pilha de coisa. Agora eu vou mostrar para vocês todos os itens que ela me deu. Então eu vou começar mostrando os DVDs, pessoal. Vieram muita coisa em DVD e vieram quatro filmes em Blu-ray. Eu vou pegar em ordem aleatória para mostrar para vocês, olha só. O primeiro é esse daqui do nark olha só que legal, bem novinho mesmo. Uh, o próximo Control. Não conheço, eu conheço filmes, mas eu nunca assisti. Então agora deixa eu botar a luzinha aqui para melhorar um pouco para vocês verem. Control. Muito legal, novamente sem palavras, Carol, muito legal esse presente por um fio com Corin ferro o filme eu cheguei até a assistir no cinema. E já tive minha coleção, já acabei vendendo e agora eu tenho de novo. Esse aqui, americano, também veio na coleção, lançado pela California Filmes. Adrenalina também veio. Endgame com Lois Gossett Jr. Também estava aqui nos filmes que a Carol me deu. Heaven, Orlando Bloom, pessoal. Eu ainda tem até o preço da Sebo Só Ler, que é um sebo aqui de Porto Alegre. Que, inclusive, eu ia mostrar aqui no canal, eu ia fazer uma visita. Mais de uma hora para outra, eles pararam de vender DVDs. Tudo que eles tinham, eles liquidaram. Infelizmente, eu não pude eh, ter essa oportunidade de visitar, mas agora eles não trabalham mais com DVDs. Só livros. Brother, a máfia japonesa Yankuza, em Los Angeles. Muito legal. Dupla explosiva, pessoal, olha só que legal isso aqui tem uma, parece uma cara de Matrix, com o Exterminador do Futuro não vi ainda, quem, colocou, quem viu os filmes, pode botar aqui nos comentários o que, que vocês acharam a Courtney Cox, aqui no filme ah, novembro a verdadeira a verdade encontra-se fora de foco novembro, pessoal também não conheço o filme, com certeza eu vou assistir Minotauro, com Ruther Howard muito legal, lançado pelo pela flash star Esse grande flash star tem muitas coisas que eles lançam bem legais o diário da princesa Esse é o primeiro filme é só tem dois na verdade dizer da, da da saga mas só tem dois o diário da princesa com a nossa saudosa noviça rebelde a ah, meu deus eita julie andrews ô cabecinha um copy, bad cop também veio na coleção da minha amiga Carol. Parentes perfeitos, uma comédia com Robert, uh, Robert. Danny DeVito e a Neve Campbell, também, é do Pânico, está aqui. Em parênteses perfeitos, eu já vi esse filme, uma comédia muito legal. Uh, o Mercador de Veneza, também não conheço esse filme, não vi ainda. Vou conferir. Aos Olhos de Deus, com Hail Barry, ah, apresentado pela Oprah Winfrey. Muito legal, deve ser bom esse filme. Quem viu, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu não vi. Nove vidas, o famoso filme da Paris Hilton, que eu acho que ela não tem um papel de muita importância no filme. Eles meio que colocaram ela aqui na capa, acredito eu, que é mais pra... Uh, para vender o filme, que eu acredito que o papel dela é muito vago no, muito vago no filme Mira Sorvino, o anjo da morte deve ser bem interessante, eu que curto terror, e suspense acho que é suspense Anjo da Morte, seguindo pessoal, tô tentando fazer o mais rápido possível, que é muita coisa para mostrar, Mississippi em chamas, muito legal essa versão aqui, foi aquelas que entregavam em revistas, acredito eu, mas não tem problema, vem com um monte de extras também, próximo Interestelar, olha só, filmes recentes também, aqui nesse baita apresentando esse aqui do Christo, dirigido por Christopher Nolan, lá do Batman, Interestrelar Hail Barry de novo Na Companhia do Medo Olha só pessoal, filme da Columbia Pictures Muito legal, é um suspense Muito show de bola Pá, ah, meu Deus, só coisa boa Os Anjos da Guerra Também com o garotinho do Sexto Sentido O Hail Joel Osman E também do lendário William Defoe. Não vi esse filme, tenho muita Curiosidade de assistir Agora graças a você, cara não poderei assistir esse filme em dvd original olha só os suspeitos pessoal os suspeitos esse filme eu não acho que eu não tinha eu tenho a versão em uh, em blu-ray mas vou manter esse dvd também o carteiro e poeta olha só esse filme aqui nossa esse filme é muito legal é com o mesmo ator aqui do Cinema Paradiso, o Felipe Noiré. E olha só, esse filme aqui é um drama muito bonito, a linguagem dele é muito legal. E esse DVD que vem com muitos bônus, muito interessante. Alone in the Dark, o despertar, o despertar do mal, mais um filme de ação, ação misturado com terror, misturado com suspense, enfim, quem gosta de games, quem gosta de jogos, deve saber o que eu estou falando. Império dos Lobos, aqui com Jean Reno, olha só. Que legal, mais um filme da coleção. Esse aqui, pessoal, opa, ah, tá vivo. O primeiro filme do American Pie, eu amo muito essa série, é o Festival Besterol, é o Porques dos anos 90, American Pie. Essa versão aqui também são aquelas versões vendidas naquela época que vinha em revistas também, né? Mas é a mesma qualidade do, do oficial. Em busca do prazer, um Paul Rudd também nesse filme, olha só, não conheço esse filme tem bastante coisa aqui para ver pessoal que eu não conheço quem viu, bota aqui embaixo nas descrições o que vocês estão achando desse super presente que a Carol me deu olha só, Duro de Matar, o primeiro filme com o Bruce Williams, amo esse filme aqui, e esse DVD vem alguns extras também Jude Foster, Valente, um thriller, não, não, não conheço, esse... quer dizer, eu conheço, mas eu nunca vi também, ou seja, Carol, olha, sessão de cinema aqui vai durar meses, que vai ter bastante coisa para ver, esse filme também eu vi, Night em 93, sobre os os aviões sequestrados lá do 11 de setembro bruxa de Blair 2 essa aqui é a versão simples eu tenho uma versão que tem o dvd o cd com a trilha sonora e vou manter essa aqui também que é a versão simples de banca que também tem entrevistas tem algumas algumas informações extras aqui o disco que é muito parecido com a capa muito legal muito obrigado novamente, não vou, olha, tu vai cansar de ouvir, obrigado, Carol, porque olha, realmente, A Confissão, esse filme foi lançado pela Caras, na época que a Caras também fazia uh, as videotecas em DVD, só que, claro, a diferença é que a qualidade é total. O Guardião, também lançado pela Flash Star, não conheço esse filme, também vou conferir, e está aqui na minha coleção. O último suspeito com Robert De Niro deve ser interessante porque também tem uh, Francis McDorman no elenco, a ah, ganhadora do Oscar, no caso, né? Por, pelo filme Fargo, uma comédia de erros, me parece que é. Uma. É a continuação do título. Um Homem de Família, também na minha coleção. Já tive se de vender, vendi. E agora Tio Nicolas Cage volta aqui para coleção. E falando em Bruce Willis, A Guerra de Heart também está aqui. Com Colin Farrell, muito legal filme de guerra. Curto tudo que é gênero cinematográfico. O Guardião 2 também está aqui na minha coleção. Tem a versão dublada nesse daqui. Também não conheço, Retorno às Minas do rei Salomão. Então, vamos ver do que se trata. Tenha fé com Ben Stiller também, Edward Norton. Muito legal também, tenha fé. Não, já vi, mas não tinha em minha coleção. Agora, ah, e olha só, pessoal. Também veio o encarte interno do filme. Isso é muito legal. Quando eu encontro isso, sleepers, Super filme, quem não viu ainda, recomendadíssimo, A Vingança Adormecida. O filme de Barry Levinson. Muito legal esse filme. O mundo de Le... Como é que é Leland, Le Le Tem Ryan Gosling. Não conheço o filme, mas com certeza eu vou conferir, que também veio aqui de presente, Lembranças Macabras. Também mais um suspense aqui para minha coleção. Também não assisti, com certeza vou assistir comendo pipoca e tomando refrigerante. Full Frontal, olha só que legal. Também esse aqui veio com o um encartezinho interno. Muito legal, Carol, muito obrigado novamente. Você vai ouvir muitos obrigados durante esse vídeo. Na sombra do crime pela Fresh Star também. Também não conheço, vou assistir filme de ação com bastante explosão. Vamos fazer o Home Theater trabalhar. Próximo, Blood Rain. Não sei se eu já já se eu já tenho esse filme aqui na minha coleção, mas essa capa aqui me é muito familiar. Muitas vezes eles fazem umas capas muito semelhantes nesses filmes mais independentes. Lançado pela Flash Star também, vamos ver. Uh, aqui, O Golpe. Charlie Sheen uma comédia também versão widescreen nesse dvd 10 minutos para morrer não conheço confesso para vocês vou, vou assistir com certeza pela capa parece ser bem interessante uh, vamos seguindo aqui pessoal aqui tem bastante coisa na caixa que a Carol me deu no balaio da Carol carinhosamente falando Presságio com Nicolas Cade também, mas que legal da Paris Filmes, que legal pessoal, tava bem curioso do mesmo diretor do Eu Robo, tava curioso de ver esse filme e agora tem ele na minha coleção, o Presságio. Seguindo aqui, Juventude Rebelde nossa, pela capa assim já me chamou muita atenção na hora que eu vi e tá dizendo que é a resposta é inglesa para o filme brasileiro Cidade de Deus promete, vamos ver, eu curti muito Cidade de Deus curto muito cinema brasileiro Dresden, O Inferno, também não conheço, seguindo aqui American Pie, mais um do American Pie esse aqui foi lançado em 2005 e do elenco original ficou só o pai do Jim muito legal esses filmes do American Pie eu sei que Parece que eles foram meio que perdendo a qualidade depois do terceiro, mas enfim, mesmo assim eu curto todos. Traffic também, olha pessoal, vencedor de quatro Oscars. Ou seja, tem bastante peso aqui na estante esses filmes aqui Oscarizados. O Elevador da Morte, eu conheci esse filme naquelas versões lights lá. Que eles vendiam nas Americanas. E depois tive, tive um que tinha aquela capa em 3D. Agora eu acabei vendendo, mas agora eu vou manter ele na minha coleção. Que, como eu falei, eu vou manter todos os filmes. Que eu só vou me desfazer de repetidos. Porque eu quero ter todos os filmes do mundo. Ah, juro. O Duelo de Campeões mais um filme que tenha locação baseado em fatos reais deve ser interessante eu não vi e fala sobre futebol apesar de não ser muito fã mas como é filme tudo bem então eu assisto o âncora lá mais um produto do de alguém, do Saturday Night Live Will Ferrell mais um Produto do setor Day Nightlife. Era da Premiere Video 1. Olha só quem foi cliente da Premiere Video 1. Esse daqui, Códigos Mortais. Quando tem criança, eu já fico.. Ah, deve ser filme bom. <risos> Porque criança não consegue rolar, ou a criança te prende a atenção, ou não aprende ou faz um filme bom ou não faz mortos de fome nem sei o que eu tô falando mas só tô aqui apressando para mostrar tudo que eu ganhei da carol mortos de fome pessoal lançado com david arquete também e Guy pierce que fez para Wung Fu. Uh, esse aqui eu vou deixar separado porque eu vou mostrar que também além do filme ela me deu o livro esse aqui é um grupo do Michel Teló, quem não se lembra? Ele participou do grupo Tradição. É, esse aqui é o DVD do show ao vivo deles, Michel Teló, do grupo Tradição. Olha só, pessoal, isso aqui já tá virando raridade, hein? Porque é da época que ainda tinha no grupo. Uh... Demônios, também conheci esse filme naquelas versões Lights que vieram, que vendiam nas americanas, mas esse agora é a versão padrão com estojinho da Focus Filmes. Viva a voz com o Dan Stulbach. Uma comédia, aquelas comédias bem descompromissadas, na época que o celular ainda tinha a linha verde, mas recomendo para né, aquele filme meio de sessão da tarde, pipoca, enfim. Uh, Mulher Gato com a Hale Berry, muita gente não curtiu, eu curti, não é aquela coisa que se diga, né, mas enfim, eu curti o filme Mulher Gato. Mentes Perversas, não conheço também mais um filme para assistir e com certeza esse que eu já conheço eu vou rever Justin Timberlake aqui são clipes do Justin Timberlake uh, tem bastante coisa famosa deixa eu botar aqui para vocês que podem dar até uma pausa no vídeo deixa eu ver se está focando e vocês podem dar uma pausa para ver a lista de músicas que tem neste Uh, dvd casa de areia mais um filme nacional para minha coleção para minha prateleira dedicada aos filmes nacionais seguindo aqui blood rain de novo eu peguei de novo acho que não sei se tem dois eu acho que eu peguei pessoal blood rain ah que estranho parece que eu já tinha visto eu acho que eu coloquei pessoal aqui acabei me enfim já mostrei esse daqui eu peguei duas vezes o mesmo filme um homem de família é, pessoal, esse daqui. Sim, esses aqui eu já mostrei para vocês. Eita, Marcelo. E aqui finalizando os filmes em Blu-ray. Olha só que interessante. Esse tipo de capa, não sei aqui em Porto Alegre, é muito comum eles colocarem a capa de uh, DVD em estojo de Blu-ray. A capa de Blu-ray em estojo parecido com DVD. E tem esse adesivo aqui em cima. Mas na verdade o filme é mesmo um Blu-ray. E pela etiqueta de preço, Carol, me corrija, você adquiriu na Twin Video, certo? Ou errado? Parece as etiquetas da Twin Video. Inclusive, esses daqui também acho que foram. Comprados lá, coloca aqui embaixo no comentário Quem já foi na Twin Vídeo e conhece a etiquetagem de preço deles Aqui em breve eu vou mostrar aqui no canal também a Twin Vídeo por dentro Um homem de sorte, também não conheço Com Zac Efron, vamos ver, vamos ver Vamos ver se não vai ficar só na promessa, tio Zeke. O próximo, Entre Irmãos, esse aqui deve ser show de bola. Confesso que não vi mais pelo elenco: toby Maguire, Jake Gillenhall, Jake Gillenhall e a Natalie Portman. Ou seja, a Natalie Portman nunca faz mal, né? E o último, este é Meu Garoto, com Adam Sandler. Uma comédia também bem, bem legal também para ver. E agora, pessoal, vamos para os livros. Vou começar com esse aqui, Carrie, é estranha, pessoal, lacradinho ainda o livro da Carrie, muito legal do Stephen King O Capote também, aquela versão pocket O fio o livro do Grande Hotel, aquele filme produzido por Quentin Tarantino dirigido, enfim uh, Robert Rodrigues também está na produção A Última Música também olha só quanto livro baseado em filme e sobre cinema, sobre o Western também, um filme, um tipo de um guia pessoal, ele está todo ilustrado, e tem referências, informações sobre filmes westerns, também tem fotos, olha, visual gráfico e esse aqui pessoal, olha só os Goonies lançados pela Dark Side pessoal, olha só o livro aqui que a Carol me deu, tem aqui também alguns, alguns marca páginas, olha só que legal ainda veio o marca página do Cine Club do, dos Goonies da Dark Side, olha pessoal sem palavras para agradecer a Carol, mais um antes de dormir, outro livro, vou passando rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, Argo também, baseado uh, no filme que foi dirigido pelo Ben Affleck, Dark, é, Drácula, o Morto Vivo, que seria a continuação do Drácula de Bram Stoker, olha só que maravilha, Na Estrada também... É o filme que foi dirigido pelo brasileiro Walters, Walter Salles. Também tem aqui livro. James Cameron e o seu Avatar. E agora está sendo esse documento aqui em livro, com bastante informações também. Melhor de mim, ainda Lacradinho, como vocês podem ver, Lacradinho está aqui na minha coleção, graças a Carol. Orgulho e Preconceito. Olha só pessoal, que legal essa imagem da capa. Olha só a lombada desse livro. Que legal. Se vocês quiserem, inclusive, que eu mostre algum item aqui num vídeo exclusivo, vocês coloquem aqui embaixo no no, nos comentários e eu posso mostrar mais detalhes disso tudo que eu ganhei da Carol. Laranja mecânica, pessoal. Cada livro que ela me mostrava eu falava, tu tem certeza que não quer mais? Porque eu ficaria louco em levar isso. E não levar. Enfim, o fantasma da ópera também. Outro lacrado da série da Netflix. Netflix Orange, is The New Black, o livro aqui lacradinho também, a obra que inspirou né a série da, da Netflix Garota Interrompida, tem o um filme agora, vou botar o livro junto. 12 anos de escravidão. Não sei se tem a ver com o cinema, mas ela também me deu para minha biblioteca, que aumentou horrores, As Aventuras de Pai, agora o livro, também Lacradinho, do vencedor do Oscar. Uh, tem um aqui que eu vou deixar também para depois, que eu também estava procurando. O Golpista do Ano. Olha só que legal, pessoal. Veio com essa capa, porque depois foi lançado o filme, eles fazem realmente isso. E aqui a capa original do livro, mas né, eles aproveitam uma carona do filme no cinema e colocam a página com o cartazes novamente eles relançam e aqui olha só esses dois Hannibal e o silêncio dos inocentes baseado né uh, nos filmes aqui agora tem os livros de bolso também muito legal carol Nossa, eu um presentaço aqui o mordomo da casa branca com a capinha aqui com a letra em alto relevo muito legal os Miseráveis também, a edição Pocket do Os Miseráveis. Colecionador de ossos, que eu assisti inclusive esse filme no cinema com o Denzel Washington, no elenco, não, que eu assisti com ele, mas ele estava no elenco. As Bruxas de Salem, também olha só pessoal, lacrado, um monte de livro lacrado, que a Carol nem deu e eu vou com certeza... Me deleitar aqui na leitura, olha só que lindo esse livro, pessoal. Isso até faço questão. Eu não sou fã dessa série, até inclusive não sou fã de muitas de não sou fã de séries, mas tem coisas assim, tem materiais assim que tem uma riqueza gráfica, um cuidado que olha, vale a pena mostrar aqui quem gosta, quem já tem esse livro, olha só essas fotos, essas ilustrações. Nossa, pessoal, o um material aqui lindo, muito de qualidade gráfica e de conteúdo também. Aqui é um guia da Isto É e é, The Times, mil filmes que fizeram 100 anos do cinema, é mais ou menos como se fosse um um almanac com as indicações dos filmes mais importantes todos os nomes das pessoas de diretores, de atores enfim, produtores aqui de A a Z, tudo que teve alguma importância cinematográfica eles colocaram aqui neste livro nesse guia, e olha só que legal pessoal, 100 anos do western para quem gosta de filmes faroestes aqui uma boa não digo uma enciclopédia mas aqui tem muitas referências tem informações, cartazes do filmes as curiosidades enfim muita coisa do cinema do né nosso querido bang bang aqui para os fãs da gossip girls da gossip girl garota do blog aqui ela tem três livros aqui o volume 4, volume 5 e o volume 7, que são histórias uh, paralelas à série gossip Girls, Garota do Blog. Seguindo aqui, o vento levou o volume 2, a versão pocketbook, muito legal, novinho, as páginaszinhas bran... brancas, muito bonitos, palco com ele, tem o filme dele, a Verônica decide morrer, e agora eu tenho o livro Decide Morrer. O hobbit pessoal não sou muito fã dessa série eu tenho apesar disso alguns os filmes dele e daqui tá da trilogia senhor dos anéis um produto sobre senhor dos anéis o hobbit de a a z que é mais ou menos um guia com curiosidades e coisas sobre o Filmes do Hobbit. Seguindo aqui Lolita, uma edição, uma coleção lançada pela Zero Hora, anos atrás, de alguns livros. E eles vieram nessas capas aqui, pessoal. Tem uma capa meio. parece meio. um papel mais. Ah, meu Deus, mais bom de se tocar, é um, um papel mais acetinado, uma coisa assim, ah enfim, não sei, eu tô tão animado aqui com o que eu ganhei, que eu não consigo nem falar, tá aqui dois livros da coleção, e eu tenho o nome da Rosa também dessa coleção. Uh, esse aqui, para quem ama, 007, aqui um, um, um o mundo neal o bastante, um livro baseado na, nesse, nesse, no filme, no thriller né? do, do Agente 007. Seguindo aqui, o, outros livros aqui, Cristiane Christi, F, Drogada e Prostituída, eu assisti o um filme agora quero ler o livro era para ser o contrário né, pessoal mas enfim o talentoso replay que legal, lacradinhos ainda, como vocês podem ver. Esse aqui achei muito interessante, porque a Carol viu meu vídeo sobre, é, as pe sobre película. No caso, eu tenho um projetor de 16mm, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre. E ela falou desse livro aqui, que é sobre o manuseio de filmes de película. No caso, seria 35mm, que né? são as películas cinematográficas. E aqui tem toda a parte técnica, de como funciona, uh, de como, no caso, é, faz para para armazenar, como fazer a limpeza, todo o cuidado, enfim, quando o filme começa a se deteriorar, deteriorar e virar óleo, virar aquele vinagre, o que que acontece, como fazer, enfim, acho que não tem como recuperar aqui o processo de limpeza, ou seja, isso aqui é um material pessoal, agora que não existe mais filme de película, ainda tem até um guiazinho aqui de medidas, nossa, sem palavras. E aqui como eu ia dizendo, que eu tinha deixado o filme separado, é esse aqui, ó, um dia, porque agora eu tenho o DVD e o... E o livro do próprio pessoal, olha só que legal, eu acredito que eu tenho o Blu-ray, não tenho certeza, mas eu tenho vou manter claro os dois juntinhos da minha coleção e o livro ainda lacrado. E não é só isso pessoal, na parte 2 desse vídeo eu vou mostrar o restante dos itens que a Carol me deu e também vou mostrar no final uma super, ultra, mega coisa que vocês assim, que gostam dos anos 80 e 90 vão ficar admirados e ver em pleno funcionamento. Então Caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita aqui, faça a sua inscrição, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos, aí ah, dá uma olhadinha também aqui no material da Carol e se der um tempinho também olha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos da parte 2 desse vídeo. Até lá, pessoal.